Nesse 1 de maio, dia dos trabalhadores e trabalhadoras, homenageamos a todos aqueles que com sua força e determinação constroem uma cidade mais desenvolvida e uma nova história a cada dia. É importante lembrar nesta data que temos muito a comemorar pelos avanços já alcançados, mas temos também muitos direitos ainda a serem conquistados. A nossa batalha é contínua. Devemos sempre lutar por mais empregos, condições dignas de trabalho, qualificação e reabilitação profissional, melhores salários e garantias trabalhistas, tanto no campo como na cidade.